Você sabia que a harmonização facial pode movimentar o seu consultório com uma frequência muito maior? Na harmonização facial, a frequência do nosso paciente é muito maior do que muitos tratamentos médicos, tratamentos odontológicos, que às vezes o paciente vai ao nosso consultório de seis em seis meses ou uma vez por ano. Quando falamos de beleza aliada à saúde, podemos ver nosso paciente uma vez por mês, de dois em dois meses. Isso causa fidelidade, fidelização do paciente. Inclusive, sobre esse assunto, eu trato tanto no meu curso básico como no avançado. Se você quiser mais informações, clique no link.